Boa noite irmãos, que a graça e a paz esteja em cada coração, amém? Louvamos a Deus por esse dia maravilhoso que Ele tem nos dado e pela oportunidade de estarmos em sua presença diante da sua palavra a fim de podermos aprender, abrir o nosso entendimento e crescer em sabedoria e graça diante dEle e viver segundo a vontade, o propósito, o desígnio que Ele tem, o chamado que Ele tem com as nossas vidas, amém? Antes de, antes de mais nada, quero fazer uma oração. Seu nosso Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos pela Tua graça, pelo Teu amor, por Tua imensa e infinita misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Muito obrigado Pai Chegamos diante de Ti por fé e oração Através do nome e do sangue de Cristo Jesus Com a ajuda do Teu Santo Espírito Pai Porque queremos, precisamos, ó Paizinho querido Entender a Tua Palavra Pai E somente o Senhor, ó Pai, o autor Pode nos fazer entendê-la Para que possamos aplicá-la, Senhor, em nossas vidas Pai Que cada pessoa, Pai, que for alcançada Cada irmão, cada irmã que for alcançado, Senhor, pela Tua Palavra, através deste estudo, Senhor, seja edificado, Pai. O Teu nome seja glorificado, Senhor, e vidas sejam alcançadas, Paizinho. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 15. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,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 Até aqui irmãos, até o versículo 13, eu quero compartilhar com a igreja um assunto cujo título, uma porção da palavra cujo título é, venha o teu reino. Quando recebi, fui designado para esta tarefa, de pronto já coloquei o meu coração em alerta, o meu espírito em alerta para buscar ao Senhor e do Senhor qual era a porção, o ensinamento para a sua igreja, no dia de hoje, através deste estudo, e o Senhor colocou no meu coração, falar sobre o reino, e Jesus, quando nos dá essa oração dominical, Ele nos orienta a pedir para que venha o reino de Deus, por que reino? Porque tem um rei. Porque tem Porque tem por chefe um rei. Nesse modelo de oração, Jesus nos ensina a pedir a vinda do reino de Deus. Agora, irmãos, o que isso implica em nossa vida? O que é que isso implica em nossa vida? Qual é o nosso papel no reino? como o reino de Deus manifesta-se ou como se dá o manifest, a manifestação do reino de Deus e onde está esse reino são perguntas que brotaram no meu coração e a partir disso quero compartilhar com os irmãos de modo que os irmãos também sejam edificados assim como eu fui e estou sendo edificado através desse pequeno estudo mais profundo, que pode transformar a vida daquele que com o coração aberto é, recebe a palavra do Senhor. Esse reino, ele é espiritual, ele é espiritual enquanto estamos neste mundo, mas será literal na eternidade. No mesmo evangelho, no capítulo 6, no versículo 33, Diz o seguinte, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Reino, essa buscar esse reino, esse governo, essa regência espiritual, né? buscar é tratar de descobrir. E justiça aqui irmãos não é juízo. Mas justiça é a prática do que é direito. Então buscar a justiça é buscar os princípios, padrões e valores do reino de Deus. A retidão. E isso, irmãos, implica em meditar na palavra de Deus dia e noite. Assim como Deus, o próprio Deus, instruiu Josué em Josué 1,8 ele também nos instrui em Romanos 12,2 para que a gente não se conforme com este mundo mas que a gente busque a renovação da nossa mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor e essa renovação ela acontece, ela se dá através da leitura e meditação na palavra na palavra do nosso Deus, então buscar o reino de Deus, a regência, o governo espiritual de Deus, e a sua justiça, implica em obter esse conhecimento, no Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5,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 e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aqui Jesus está falando com Nicodemos. E o que, que nós constatamos aqui? Como se dá essa entrada no reino de Deus? O novo nascimento, nascer de novo, é o primeiro passo para buscar e entrar no reino de Deus, sendo que esse reino, enquanto estamos neste mundo, ele é espiritual, é preciso nascer espiritualmente, nascer de novo, para que isso possa acontecer, Romanos capítulo 14, o que isso implica em nossa vida, implica em buscar o reino de Deus e para que isso inicie, comece a acontecer, eu preciso, nós precisamos passar pelo novo nascimento, nascer novamente, porque o reino de Deus, reintero, ele é um reino espiritual. Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18, diz o seguinte a palavra de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha o versículo 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, princípios, padrões, valores e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Esse estilo de vida, esse modo de vida que vem dos princípios, dos padrões, da palavra de Deus, do reino de Deus, é agradável ao Senhor, e quando nós vivemos dessa forma, nós estamos servindo ao Senhor, servindo de que maneira? Manifestando o seu reino, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, Diz assim a palavra do Senhor, estamos falando sobre venha o teu reino, o que isso implica nas nossas vidas, qual é o nosso papel nesse reino, como o reino de Deus manifesta-se e onde está esse reino. Nós vimos, nós vimos que isso implica em o buscar e essa busca ela se inicia quando nós nascemos de novo. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim,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 a mente de Cristo. Andar no Espírito. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. No mesmo livro, no capítulo 4, no versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Diz o seguinte. Porque o reino de Deus consiste não em palavra mas em poder outra tradução diz porque o reino de Deus não consiste porque o reino de Deus consiste não em palavra mas em virtude em Atos no capítulo 1 versículo 4, 5 e 8 Atos capítulo 1 versículo 4, 5 e 8, para quem está anotando, diz assim a palavra do Senhor, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com mágoa, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E o versículo 8 diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor nos chama, nos capacita com o Seu Espírito, para que nós possamos ser testemunhas, na igreja, não, testemunhas aonde nós vivemos, em casa, no mundo, no trabalho, no mundo secular, por onde a gente estiver, o Senhor nos chama, porque embora estando no mundo, mas vivendo o reino de Deus, o Senhor nos chama, irmãos, para que nós venhamos a ser protagonistas desse reino, não apenas ou somente, o Senhor não nos chama para sermos coadjuvantes, o Senhor nos chama para sermos protagonistas, ou seja, a fim de que através das nossas vidas, através da virtude do Espírito Santo em nós, vivendo é, essa vida espiritual colocando em prática, exercitando os princípios e os valores, os padrões do reino de Deus, nós começamos a dar os frutos, amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. É desta forma que nós vamos evidenciar, que nós, vamos, que nós iremos manifestar, o reino de Deus aonde nós vivermos, por onde nós andarmos, se dia após dia meditarmos na palavra do Senhor e trazermos à nossa mente esse ensinamento, esses princípios que são fundamentos para a vida cristã, é por isso que a palavra é clara, quando nos orienta que nós devemos diariamente renovar as nossas mentes, nos expor a palavra de Deus, de modo que a palavra como lâmpada, a palavra como água, a palavra como martelo que esmiúça a penha, venha me alinhar, me alicerçar nesses padrões de Deus, para que a nossa luz, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, essa vida, nesse reino espiritual, reflete na vida na natural. Embora nós estejamos no mundo, nós precisamos, nós devemos viver os princípios e os padrões do reino de Deus. Nós devemos viver o reino de Deus sendo protagonistas. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? Qual é a nossa parte nesse reino é ser protagonistas. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, Hebreus 12, versículo 28 e versículo 29, O que é que isso implica em nossa vida? Implica que nós devemos buscar o reino de Deus. Jesus nos orienta: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o seu governo, a regência espiritual de Deus para nossas vidas e a sua justiça. Quais são os padrões, quais são os princípios, os valores desse reino? E qual é o nosso papel no reino? Como esse reino é manifestado? Como ele manifesta-se? Hebreus 12, 28 e 29 Diz assim a palavra do Senhor Por isso, recebendo nós um reino inabalável Retenhamos a graça, favor e merecido mas a graça, ela também quer dizer poder de capacitação. Apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele fala, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. A graça além de ser o favor e merecido, é a capacitação espiritual que o Espírito de Deus coloca em nós, nos dá. Opera em nós, para que? Para que nós sirvamos a Deus de modo Agradável. Olha que coisa interessante. Romanos 12 diz que nós devemos renovar a nossa mente para conhecer a vontade, para saber a vontade, para ter entendimento da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Logo nós vemos que servir de modo que servir a Deus com reverência e santo temor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora irmãos, gostaria que nós prestássemos muita atenção no que vem a seguir, são os nossos deveres como cristãos, a forma de nós manifestarmos, o amor de Deus os princípios e os padrões deste reino capítulo 13 do versículo 1 em diante diz assim a palavra do Senhor seja constante o amor fraternal não negligencies a hospitalidade pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados digno de honra entre todos seja o matrimônio olha que coisa interessante digno de honra entre todos seja o matrimônio o marido a esposa e Deus matrimônio quando Deus faz parte quando Deus é A pessoa principal do matrimônio, o nosso matrimônio, ele está fundamentado na rocha. E mesmo que venham tempos difíceis, situações desagradáveis, circunstâncias difíceis, o matrimônio permanece. Por quê? Porque Ele é, o Senhor é a pessoa principal. E Ele que se compromete com a nossa felicidade, quando nós nos comprometemos com Ele. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio não temerei que me poderá fazer o homem lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida imitai a fé que tiveram Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com a graça e não com o alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento, por isso, foi que também Jesus, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Olha aí. Muito embora vivemos no mundo, o nosso reino não é aqui. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir hoje o que é um reino espiritual, na eternidade será um reino literal, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, de quando em quando? Não, sempre, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, quão valioso é, confessar o nome do Senhor, é um privilégio ter esse entendimento, é um privilégio ter essa oportunidade. É um privilégio ter sido escolhido por Ele como você e eu. Como nós fomos, como nós somos escolhidos por Ele. Para confessar o Seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem. E a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Obedecer aos vossos guias... E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros, amados. Aqui nós temos alguns, algumas orientações, princípios, padrões e valores. Aqui nós temos um padrão da palavra de Deus, onde nós precisamos nos ajustar, para quê? Para que nós venhamos a manifestar com a prática diária, com a nossa vida, esse reino espiritual. Onde está esse reino? Lucas capítulo 17, versículo 20. E versículo 21 estamos aprendendo hoje acerca do reino de Deus pois Jesus nos orienta que a gente peça para que o reino de Deus venha mas esse reino de Deus não é literal hoje ele é espiritual Jesus nos orienta para que nós peçamos que o reino de Deus venha para onde? para dentro de nós isso acontece, isso se dá com o novo nascimento quando nós nascemos de novo Lucas 17 do versículo, versículo 20 e o versículo 21 interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhe respondeu não vem o reino de Deus com visível aparência nem dirão ei aqui ou lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse empoderamento do Espírito Santo em nossas vidas, para quê? Para que sejamos protagonistas, para que nós venhamos a buscar o reino de Deus e manifestar esse reino por onde quer que nós passamos por onde quer que nós passamos, é na prática da justiça, dos princípios, dos valores e dos padrões, desse reino, que nós o manifestamos ao mundo, sendo reino, tem o um rei, como é esse rei? No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, diz a nós, revela a nós como é esse rei, sabe como ele é? Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, a regência, a autoridade está sobre os seus ombros, sabe como é esse rei irmão? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, quem não gostaria de ter um rei assim? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, ...da paz... ...no mesmo livro... ...no capítulo 12... ...do versículo 4... ...e versículo 5... ...diz o seguinte... ...direis naquele dia... ...dai graças ao Senhor... ...invocai o seu nome... ...tornai manifestos os seus feitos... ...entre os povos relembrai que é Celso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra, quem é que vai fazer, isso ficar conhecido? A igreja, quem é a igreja? Eu e você, e quando Jesus nos orienta, para que nós peçamos a Deus que venha o reino, é porque esse reino ele vem para dentro de nós. Ele está dentro de nós. Isso implica em nossa vida em buscá-lo, buscar e pôs o seu reino diariamente. O nosso sendo protagonistas e manifestando através das virtudes, porque esse reino. Ele está dentro de nós, enquanto nós somos igreja. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te fortaleça, que a palavra do Senhor faça resplandecer, brilhar a sua luz, por onde quer que você ande. E para que a sua vida fale do amor de Deus a todas as pessoas, se necessário for, use palavras mas com as nossas atitudes, com as suas atitudes, porque aquilo que a gente faz fala mais alto do que aquilo que a gente prega, amém? Que Deus abençoe a ti e a tua casa e que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz, Deus abençoe.